Fala galera, beleza? Antes de começar o vídeo eu quero falar pra vocês que eu tô participando da votação Pra melhor caster do ano em 2019, isso mesmo E você pode me ajudar a, a faturar essa daí pra gente, pra nossa comunidade Sim, um caster de Brawl Stars, de Clash Royale e de Clash of Clans Concorrendo ao lado de outros monstros Mas nós podemos fortalecer a nossa comunidade Ao lado do Beto fui indicado para as finais E agora a minha categoria depende de vocês Para escolher o melhor Caster do ano É claro, para você votar tá aqui do lado rapidinho É só clicar aqui em vote agora Clique aqui em votar novamente Vai em Bruno Clash aqui na primeira Votação, não precisa votar em nada mais E clica aqui em não sou um robô Clicou aqui, é só ir em votar E o voto tá dado rapaziada E olha, o link pra votar tá aqui embaixo na descrição Você vota rapidinho E ó, tá concorrendo a esse bonezão do Brawl Stars E também a essa peca maravilhosa Manos, isso tudo tá lá no meu Instagram explicando direitinho É brunoclash Vai lá que você pode concorrer e ganhar uma dessas belezuras Então é isso, conto com o seu voto Vamos lá, vamos botar os Mobile Games e o Brawl Stars no topo, molecada E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, já estou aqui dentro do jogo Aqui no Brawl Stars pra poder mostrar pra vocês uma coisa Bom, eu já tô decidido O melhor Brawler do jogo é a nossa queridíssima EMZ, isso mesmo É um Brawler absurdo, mano, absurdo demais Aqui a nossa EMZ E eu vou mostrar pra vocês, então, jogando com vocês em todos os modos Vamos lá, vamos dar uma olhada como ela vai ficar Primeiro modo, partiu! É isso, vamos lá então pro Pique Gema, mano Pique Gema aí, a gente vai... É, ir pro pick Eu vou mostrar pra vocês como ela tá muito forte realmente E eu tô jogando aleatório hein rapaziada, nada de fazer time nem nada Eu tô no aleatório e vamos ver aí, vai... vocês vão ver como ela tá muito forte ó Realmente tá complicado pra bater de frente com ela viu Porque ela, ela afasta e ela mata, então agora complica um pouquinho Porque agora aqui é o um Mortis né Bom, mas a gente trava ele e já mata ele também, olha que beleza Muito bom, muito bom Agora a gente vai ali dar o dano Vai aqui, ó, só pra matar ele, vamos matar ele, boa, maravilha, e meus parceiros ainda dão aquela moral Aí agora sim, ó, Uh! não, agora vai ter que se livrar ali daquele ursão é, meus parceiros acabaram me deixando na mão, né, mas, bora lá, vamos acabar com esse ursão logo Pra poder ir pra treta, né, eita, vamos lá, vamos lá Opa, matei ali, boa, vamos travar aqui, ó, nosso ursão também E a gente acaba dando dano também ali, ó, vamos lá, vamos dar um pouco de dano ali também, beleza Vamos lá, opa, opa, opa, opa Ai, cara, tá muito complicado com esses meus parceiros aí, viu Só pra avisar que tá complicadinha Vamos ver, vamos, ter, vamos precisar deles ali, hein Vamos ver como vai ser Ó, vamos precisar deles ali, ajuda aqui, ajuda aqui, meus brother Ajuda aqui, meus brother Opa, opa, opa, opa Vamos lá, trava ele, trava ele, trava ele Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Boa, mais uma, ah, boa, boa, boa, boa, boa Agora a gente vai precisar matar os outros, mano, mas senão vai dar ruim Senão vai dar ruim Ó, tá difícil, tem que afastar, tem que afastar Ai, ó, ó, ó, matamos ali, beleza Vamos ter que ficar aqui na moita, na, na espera E na hora certa a gente vai partir pro abraço, hein Vamos ver, vamos ver Tem seis ali, beleza Vamos ver como vai ser a ideia, ó, ó Opa, afasta ali, afasta ali Vou ter que guardar aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza, beleza Tá, travamos ali, agora a gente, ó lá, boa, boa, boa, vou morrer, morreu, morreu, pegamos, pegamos tudo, maravilha, agora sim, ó, agora a gente afasta, agora a gente afasta, ó que beleza, ó que beleza, não tem jeito, meus amigos, não tem jeito, meus amigos, ó, dá tela travadinha de leve, aí ela não consegue matar a gente, GG, molecada, GG, não tem jeito, mano, não tem jeito, mano, é só... Resolver a parada Então, bora pro outro modo Porque esse aqui já deu bom, mano É isso, agora o modo é o caça-estrelas Também jogando no render. Vamos ver como vai ser essa ideia, né? Vamos lá, vamos ver se vai funcionar aqui A minha ideia é só pegar os caras na moitinha Vamos ver qual vai ser a ideia Se vai dar bom isso aqui Quero só ver quem vai aqui pegar essa... Essa estrelita Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pegou! Pegou nada, moleque Pegou nada Eita, quase matei Quase matei Se tivesse um cara comigo ali, já era, né? Bom Tá bom, vamos lá, vamos resolver essa parada O negócio vai ser bom pra gente Vamos lá, vamos lá, vamos lá, já entrei na frente matei Boa, mano Boa, moleque, salvei aí a nossa queridíssima E ainda deu uma resolvida ali na parada Vamos ver, deixa eu só ver quem tá aqui com a gente Deixa eu só ver como é que tá aqui Ó, ó, ó que beleza Já era, meus amigos, ó Ó que beleza, ó que beleza Já trava aqui, já trava aqui, meu Deus Nossa, mano Sai daí, mano, sai daí que vai dar merda essa daqui, vai dar merda, vai lá, vamos lá, vamos lá Ó, oh, que beleza! Vem, vem com tudo Vem com o pai, vem com o pai Vem com o pai, neném, vem com o pai, neném Ó oh, que beleza, hein? É só eles Manterem a calma que a gente leva isso aqui fácil, mano É só manter a calma Ó, oh. Uh, mano Nossa, passou ali, passou, passou Eita, os caras tão vacilando ali Não pode vacilar não, mano Não pode vacilar não, hein? Ó oh, Vamos tentar dar dano ali, beleza, já protegi ela Dá aquela afastada, afasta ali Nossa, mano Meu Deus Ó que beleza, ó que beleza Nossa, quase, quase, quase, quase Mas deu bom, deu bom, tá 20 a 7 mano Ó, não tem como, vai morrer Não tem jeito, vai morrer Caiu ali, vai morrer, ó, ó, ó Que beleza, ó que beleza, ó que beleza Nossa, mano, ó Vai caindo, morreu Que isso, ó, já não morreu lá não? Vai morrer Boa, boa, boa, boa, boa. Nossa, aí já era, né, meu amigo? Aí já era, mano. Ó que beleza, tô muito procurado aqui, hein. Eu tô procurado pra caramba, hein. Vamos lá, vamos lá, vamos matar mais um ali. Nossa, quase caí, quase caí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Matei! Matei, matei, matei, matei, matei claro. Claro que matei. Matamos! Mais um modo resolvido. Muito bem. Bora pro próximo. Vamos lá, então, mais um modo. Agora o Futebrau, mano. Partiu, então, vamos que vamos... Mais uma vez aleatório, hein, vamos lá, ó Ó, vamos pegar dois ali de uma vez só, pelo menos dar um dano ali pra pegar, tentar pegar nossa, nosso super Bora Ó, ó, ó Ó lá, ó lá, BB, ó lá, lá, joguei na BB Joguei na BB, joguei na BB, vamos, vamos, vamos BB, vamos, bibi. Boa, boa, boa, matamos Ai, nossa, mano, vai, vai, vai, vamos, vamos, vamos Olha, olha o dano, olha o dano Ai, nossa, mano, vai ter que segurar, vai ter que segurar, vai ter que segurar Nossa, mano do céu, seguramos Seguramos, deixa eu ver como é que tá aqui a doideira Opa, boa, boa Ai, ai, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim Tem que segurar ele ali Segura ali Segura aqui, ó, segura aqui, boa Matamos Não, não matamos não, mas foi quase Não matamos, mas foi quase Ó, ele vai tentar jogar de longe Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos nossa, ó, oh, travei, travei, travei, travei Não, não, não dá tá no pé dele não, mano. meu Deus do céu, mano Que desespero Que desespero Ó, oh, vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza, travei, travei Boa Bateu, bateu ali, bateu ali. Boa! Agora é só fazer, agora é só fazer, mano. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, mano. Ele tá com o tudo. Chuta pro gol. Pelo amor de Deus, mano. <risos> moleque Benja. Boa, moleque Benja. Boa, moleque Benja. Vamos lá, vamos lá. Travamos, travamos, travamos. Vamos dar dano ali pra acabar. Acaba com ele, acaba com ele. Opa, opa. Tem que segurar, tem que segurar. Segura, segura, segura, segura, segura. Boa, boa. Boa, mano, é isso É disso que eu tô falando Vai ter que segurar, vai ter que segurar Vai ter que segurar você, segura Ah, aí vacilou, hein, mano Aí deu aquela pequena vacilada Vamos lá, vai Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, segura segura, segura, segura Nossa, jogou muito Jogou muito, meu parceiro. Deu muito bom, mas de novo, craque, craque, craque, moleque. Então é isso, mano. Deu muito bom. E você gosta de jogar com a MZ? Eu sou fã da MZ, mano. Não tenho o que falar. Melhor brawler para todos os modos de jogo. E você, curte ela, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Então é isso, manos. Muito obrigado por tudo e tô esperando o seu voto aqui no Prêmio Sports Brasil. Tamo junto, galera. É nós. Muito obrigado. Um abraço. Falou. Foi.